Se liga saudável que eu vou mostrar para você neste exato momento Um padrão aqui dentro da Bet365, ok? Que se você entendeu o que eu vou te mostrar aqui agora ó, Vai fazer você lucrar pelo menos aqui 50 reais, Que vai ser a nossa meta por dia, tá? Se você aplicar o que eu vou te mostrar ali agora na tela do meu computador Você vai poder lucrar aí uma média de 50 reais todos dia Então fica até o final dessa Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, a tropa que mais cresce no Brasil e também criador da Escola de Análise da Tropa Milionária, que aqui é o nosso site de análise, com todas as nossas aulas, o nosso curso, ensinando você a fazer suas próprias análises, tá bom? Bom, e no vídeo de hoje, deixa eu puxar minha cadeira aqui, eu quero mostrar para você um padrãozinho que é batata simples, tá? Que pode fazer você lucrar, ah, lá. Ó. coloquei lá no quadro, nós vamos para lá daqui a pouco, pode fazer você lucrar aí, basicamente 50 reais ou mais obviamente falando baseado na sua meta diária né de forma simples e tecnicamente falando até rápida aqui dentro eu coloquei uma meta de 50 reais porque é uma meta que é meio que alcançável e palpável é que é a gente, a nossa mas enfim continuando né é uma meta palpável e alcançável para todo mundo, beleza? Bom, primeiramente, antes de mostrar para você aqui agora na tela do meu computador e do meu tablet, como que nós vamos pegar esse padrão, quero pedir para você, primeiramente, já se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Que eu tenho certeza que o conteúdo aqui do canal poderá te ajudar a ganhar cada vez mais dinheiro. Então, se inscreva aqui agora e desce o dedo no like, porque o like é meu termômetro para saber se você está gostando desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo aqui no canal ou não, para eu saber se eu devo continuar fazendo ou não, beleza? Bom, mas sem mais delongas, vamos lá. Estou com o meu site. De análise aqui aberto neste exato momento. Tem um padrão que está chegando bem próximo aqui. Nós vamos inclusive pegar uma entrada nele aqui agora. Tá primeiro, se você não tem acesso ao site de análise, vou deixar o um link do meu site para você aqui na descrição do vídeo com desconto de R$ 69,90 por mês por R$ 29,90 por mês. Você não vai ter acesso somente a essa plataforma, você vai ter acesso a um curso também com várias aulas que são atualizadas mensalmente tá mensalmente tem novas aulas com novas estratégias com novos padrões tudo atualizado para você beleza por R$29,90 então o link vai estar tá aqui abaixo do vídeo e nos comentários também mas enfim vamos lá qual que é o padrão que nós vamos pegar aqui agora ó nós vamos pegar aqui o, o resultado de 2 a 3 ok então você vai entrar aqui no site de análise e você vai pesquisar os resultados de 2 a 3 é, que aconteceram aqui dentro da plataforma ok e o que que vai acontecer na linha de cima Tá na linha logo acima a esse dois a 3 ó você vai pegar uma entrada Beleza então aqui ó você pode dividir assim essa entrada em três ou quatro jogos você vai reparar que na linha de cima olha aconteceu esse dois a três aqui na linha de cima você vai começar uma entrada exatamente no mesmo minuto tá então você vai reparar Olha em cima desse 2 a 3 saiu um green em cima desse 2 a três saiu Outro green. Se a gente pegar aqui outros resultados de 2x3, ó, ó, em cima desse 2x3 aqui, saiu aqui no terceiro jogo, ok? Lembrando que tem uma entrada aqui que você pode definir entre 3 ou 4 tiros. Em cima desse outro 2x3 aqui, bateu novamente de primeira, ok? E qual que é a questão aqui agora? Nós temos uma entrada para fazer agora no minuto 25, olha aqui, ó. Ok? Vai começar em cima desse 2x3 aqui, ó. Então no minuto 25, na Copa do Mundo. E neste exato momento, olha, nós estamos no jogo 22 que vai começar. Então nós vamos fazer uma entrada nesse jogo do minuto 25 aqui, ó. Deixa eu clicar aqui no 25 de uma vez, para a gente já fazer essa entrada, ó. Para fazer a entrada no na mercado de ambas marcam, você vem aqui nessa opção para o time marcar, coloca o valor que você quer lucrar aqui, ok? Vou colocar aqui o valor de 25 reais. Por que 25 reais? Só para você entender. Agora nós vamos ali para o meu quadro enquanto a partida não começa, a nossa meta aqui nesse jogo vai ser lucrar 50 reais no dia, tá? Não nesse jogo. A meta do dia, 50 reais. Por que 50 reais? Deixa eu pegar o pincel que eu esqueci aqui pra ficar mais fácil da gente desenhar aqui as coisas aqui. Vamos lá. Ó, por que 50 reais, ok? Pô, 50 conto, beleza? 50 reais por 30 dias é 1.500 reais no mês. Beleza? Aí eu pergunto para você, R$ 1.500 no mês hoje te ajudaria você ganhar isso a mais? Eu tenho certeza que sim. Então imagina você poder fazer isso de forma simples com apenas, por exemplo, duas entradinhas durante o dia ali para não tomar, é, para você não se arriscar muito dentro do mercado. Seria muito fácil. Então nós vamos dividir isso em duas entradas. Duas entradas buscando ali um lucro de R$ 25 reais em cada entrada. Deixa eu só tampar minha caneta porque senão o ar-condicionado vai avacalhar ela aqui. Então o nosso objetivo vai é ser esse, duas entradas, procurar aqui 25 reais em cada, ok? Primeira regra aqui, tá? O padrão precisa estar com pelo menos 90% de assertividade. Nós vimos ali ele está com 100%, acertou todos até o momento. Regra 2, faça com três tiros, dê preferência para fazer com três tiros. Mas ali você pode é, optar pela opção de fazer com quatro tiros também, beleza? Vamos ver se já começou, ainda não. Ó. Estamos no finalzinho do jogo do minuto 22, ok? Uh, vai terminar agora. Tá 0 a 0 não bateu ambas marcam no jogo do minuto 22. Isso é bom pra gente, inclusive, tá? Porque aumenta as probabilidades de ir no minuto pra frente nosso aqui da Green, ok? Ó, então, não bateu ambas marcam no jogo do minuto 22. E outro ponto importante de se analisar é essa porcentagemzinha aqui, ó. Tá vendo aqui onde tá... opa, peraí. Tá vendo aqui onde tá 50%, 50%, 75%. Essas porcentagens, elas vão dar um direcionamento... Da probabilidade que aquela partida tem ali de ambas marcas Ou seja, então essa partida Quando tá verdinho, só para você entender Quando tá verdinho, tem maior probabilidade De dar green naquela partida ali Ok? Então, os três jogos A nossa entrada ainda, que é o jogo do minuto Aqui, 25, 28, 31 Estão com grandes poss possibilidades né? Maiores ainda de dar green tá? Então isso aqui nos ajuda Beleza? Vamos ver se a partida começou aqui Vai começar agora, falta 30 segundos Soldados, vamos aguardar aqui, vamos ver se a gente consegue puxar esse green já aí, logo de primeira. Lembrando, tá? O acesso do site de análise, vou deixar aqui na descrição com os contos, 69,90 por mês, por 2990 não só o acesso do site, mas também com acesso ao curso, com as aulas que são atualizadas mensalmente aí, com padrões, onde a gente fala sobre estratégia, onde a gente fala sobre mentalidade, sobre gestão, sobre tudo para você, beleza? Bom, vamos lá, faltam dois segundos, um segundo agora para começar a partida, hein? O green. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume um pouquinho aqui Pra gente escutar um pouco o jogo Pra fora Aí lembrando que tem o um esquema da proteção Então se não bater no primeiro jogo A gente faz a proteção no segundo, ok? Ó, um lance ali, um chute e um gol Um gol já foi dos Estados Unidos A gente precisa de um gol agora do Portugal Que é a seleção que tá de vermelho, ok? Se a seleção que tá de vermelho fizer um gol Nós ganhamos essa aposta, hein? Ó, acabou o primeiro tempo Novamente, Estados Unidos atacando. Para fora. Vamos ver se o Portugal nos dá esse green ainda de primeiro. Ó, ataque do Portugal, hein? Ataque do Portugal. Vamos ver, chute e gol. <risos> Olha aí, soldados. É green. É green para nós. Respeita. Respeita a análise, tá? Respeita a tropa. Ó, green, então... Puxamos esse green já de primeira, ok? Então, por exemplo, ó, qual que vai ser a estratégia? Novamente, você viu, né? Nós puxamos aqui o, a entrada em cima desse 2A3. Então, você vai clicar em cima dos 2A3 que já aconteceram para você ver se ele respeitou o padrão. Então, você vai ver que nas últimas horas, olha, é, todos os 2A3 na linha de cima, né? É, bater um green em cima de todos, ok? E aí, quando você localizar um 2A3 na linha aqui, você vai fazer uma... Entrada, vou te dar um exemplo aqui, ó. na Premier Chip, olha, quando acabar essa linha aqui, vai ter uma entrada em cima de um 2 a 3 aqui, se você quiser fazer, ó, tá? Então, estou dando um, um exemplo ali, tem uma entrada localizada ali para a gente fazer. Então, batemos Green aqui novamente. Então, agora imagina o seguinte, imagina você fazer duas entradas dessas apenas durante o dia, que você viu que a assertividade é muito alta. Então, imagina que você passa uma, imagina que você passa, coloca a sua meta, quero correr menos riscos, você viu que a assertividade do dia está muito alta, que é muito importante você analisar. Como que foi a assertividade desse, desse padrão nas últimas horas, tá? E aí você pega, faz uma, duas entradas, divide isso para você fazer a sua meta e sai fora. Porque o ponto mais importante é que, ó, é mental. É você saber a hora de parar quando está ganhando. Preste muita atenção nisso, soldado. Muitas pessoas deixam de ganhar dinheiro porque não param quando batem sua meta. Muitas pessoas já aconteceram, já acontece de todos os dias alunos da Tropa Milionária dos nossos grupos VIPs também mandarem mensagem pra gente falando que infelizmente perdeu o lucro, até quebrou a banca porque bateu a meta do dia, etc., mas continuou na empolgação e perdeu o dinheiro. Então, ó, mostra mente, tá? Então bateu sua meta, sai fora. Então é um padrãozinho simples para você, ok? Conseguir fazer aí os seus 50 reais por dia, tá? Lembrando, site, curso de análise de R$ 69,90, pode até riscar aqui R$ 29,90. Link tá aqui na descrição para você. Aproveita e vamos embora com tudo, soldado. Até mais.